Olá, você chegou no Descomplicando a Moda e hoje eu vou explicar para vocês por que eu resolvi dar um curso. Bora descomplicar? Se você já me segue no Instagram, você já tá sabendo do curso, mas se você só me segue por aqui, que feio, hein? Me segue lá no Instagram Descomplicando a Moda underline oficial e MT Laudares. Ah, e também tem lá no TikTok. Arroba TT laudares. Bom, por sua causa, por causa de todos vocês que estão aqui no YouTube, a gente vai prorrogar o valor da semana de lançamento do meu curso. Que curso? O curso que eu darei em outubro sobre moda. E muitos de vocês estão me perguntando, mas por que esse tema? Porque é uma linha do tempo. Eu escolhi esse tema porque eu tinha de começar por algum lugar, né, gente? E nada melhor do que uma visão panorâmica da moda, pra você saber se situar. Onde, por quê, como, quem? Sabe aquelas perguntas? Eu já encontrei com muita gente que falou assim, Ai, para de anos 80, calça boca de sino não dá. Hum? Aí eu pensei, no toda dando aula. É importante, gente, agora falando sério. É importante quando a gente gosta de moda, quando a gente estuda e trabalha com moda, quando a gente quer escrever sobre moda, quando a gente simplesmente gosta de moda, ponto, acabou. Gosta de arte, quer ver um quadro. É importante você saber sobre moda para você se situar no tempo. Então essa linha do tempo vai ser a base para outros cursos que virão. Muita gente fala, TT, fala de exposição universal. Poxa, exposição universal, gente, é um tema muito vasto. Dá um curso? Dá um curso. Dá para ser o primeiro? Nunca. Impossível. Como é que você vai começar, sabe? Sem noção onde é que fica aquilo. Muita gente fala, Tetê, fala do século XIX. Por que foi tão importante? Posso falar. Mas e antes? Teve alguma coisa? Depois vem o quê? Onde fica a fotografia? Por isso eu resolvi fazer uma linha do tempo para você que vai fazer o curso, que vai aproveitar essa semana especial, para você entender onde a gente tem primeiros vestígios ali do que a gente considera moda até o final do século 20, a virada para o nosso século 21. Ah, então não vai ter século 21? Nesse curso não, mas a gente pode fazer um curso somente sobre o século 21. Nada impede. Como eu falei, é importante para a gente traçar um panorama. Aquele primeiro cenário. Ah, tô ligada, já sei do que se trata. Ah, isso aqui é porque deu naquilo ali, né? Sabe, se situar. Esse é o grande objetivo. Vai ser online? Vai ser online. Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Ao vivo. Online. Presencial? Não. Por quê? Porque eu quero que você que está em Rondônia, você que está no em Pernambuco, você que está no Acre, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, Paraná, em todos os estados. Eu tenho gente que me assiste, eu adoro saber que está em Londres, tá? E em Portugal. Eu quero todo mundo junto e reunido comigo, como as aulas que eu faço, que eu acho sensacionais. Eu faço algumas aulas fora do país, online. Ao de vivo. Em tempo de Além de que estamos em tempo ainda de pandemia, o Yoga acabou de lembrar. Além do que eu conheço vocês como? Por aqui, pelo YouTube. É com você que eu quero falar. Porque você tem uma grande importância para mim. O curso vai ser pelo Zoom. Vocês vão receber o link. E para quem já se inscreveu, fez Pix, Pix às vezes a mãe tá pagando. Gente, é muito importante que vocês enviem o e-mail para que vocês possam re receber o link do curso. Se não vai ficar aquela coisa assim: ah, eu paguei, não recebi. Oi, eu preciso do seu e-mail. Entendeu? Por quê? É porque eu preciso enviar o link para vocês. Tá combinado? Agora vamos lá. Mais alguma pergunta? Ah, TT? Eu tenho um curso nesse horário, eu trabalho nesse horário, eu moro, como eu já tive, eu moro em outro país, Essa hora eu tô dormindo. Posso ver depois? Pode, você escreve pra gente, a gente vai gerar um link pra vocês com uma hora, um, um devido tempo pra você poder assistir a aula gravada, ok? Ah, por que que não vai ficar gravada por dois meses? Porque, gente, falando sério, você não vai assistir. Se eu te dessem dois meses na última semana, você vai falar: oh, "O curso que eu comprei da TT nem vi". Aí você vai correr e vai fazer. Então, realmente, firme propósito. Vamos junto. No final de cada aula, a gente vai ter um momento de troca. Ah, isso. Vai ter certificado? Vai ter certificado. Vai ter bibliografia? Vai ter bibliografia. Vai ter um resuminho? Vai ter um resuminho. Tá bom? Não vai ter um resumão. Eu não vou enviar o um livro para vocês, tá? Não vou enviar meu script. E vai ser em português. O que mais, Yolanda? Acho que é isso. Ah, vai ter imagem? Vai ter muita imagem. Não vai ser só minha cara falando, como você está vendo aqui agora. E... Ah, até o próximo domingo, o valor promocional de lançamento para você aqui no YouTube. Gente, compartilha. Eu espero vocês lá. Um beijo. Mhm mhm